Estou trabalhando aqui há anos desde 2000 e sempre nessa correria da polícia sempre entrar numa de tirar o direito do, da gente arrumar um troco. E olha nada, se eu for lá, velho, como é que eu estou, for lá pedir uma licença, ninguém me dá. Ninguém me dá, porque eu já fui atrás disso, para mim poder trabalhar sossegado. Foi negado. Nem queria saber que sou eu quem deixou de ser. Certo mesmo? É melhor, o relógio, a gente, a mesa, a Olha o relógio. Olha, quando você discute especulação imobiliária, evidentemente que os poderes, tanto legislativo, judiciário e executivo, estão mais propensos para aqueles que têm um poder capital, evidentemente. haja já vista um, um, um, vários e vários acordos que são feitos de cima para baixo. Não se vê que o problema está na base, é, só se vê quando o problema chega ao estágio máximo que é das ocupações. Então deveria ser uma discussão mais ampla e que todos tivessem os mesmos direitos. do sertão da Paraíba, da cidade de São João do Rio do Peixe e vim aqui em busca de, de trabalho, né? Estou aqui é, tô pensando em mudar de cidade e com a cidade do interior. Meu nome é Luiz Wagner. Meu nome é William, moro em Tabum da Serra. Mas atualmente eu moro aqui, no Coreto, na Praça República. Nem todo mundo que tá na rua rouba. Eu falo qualquer um, porque eu, eu moro aqui, tem um ano e pouco. No um sábado vou jogar minha bola, porque eu gosto muito. No domingo assiste o teatro. Então eu quero ir ali, jogar um videogame lá no, no shopping. Eu entro em qualquer lugar, tô ser humano que nem eles. Ninguém sabe o porquê nós estamos aqui, só nós. Tá explicado. O porquê ninguém sabe. Ah, porquê aquela pessoa tá aqui. Eu posso ter uma família que é em média alta, eu posso ter uma, pessoa, uma família que tem casa boa, carro, mas ninguém sabe o porquê que eu não estou lá. eu quero o que é melhor da vida. Mudou de nome, trocou de rosto. Achou um crime viver sem gosto. O oposto era quase uma mulher num corpo tosco. Era quase um soco. Era quase um soco. Entrou no tubos. Mangueiras, queimando quase tudo, queimou sua alma inteira, cremou feito frieira, juntou seu resto, foi pra rua e foi pra feira, juntou seu resto, foi pra rua e foi pra feira. Quanto custa você? Quanto custa o prazer? Quando é que vão me ver? Tá caro pra meter, mas quer saber? vez mais por sua vida Tentou sobreviver Já era tarde pra voltar, já era ruim reconhecer Já era quase meia-noite Um mole forte pra receber o resto Já apresenti a morte Não tem como correr, não há como voltar O que você vai fazer? Como é que vão te ver? Seca minha carne, crema, lágrima que cai aqui Chora minha parte, creme, -me, então, sei que me em você que Luto pra sorrir Luto pra sorrir